Pessoal, a gente está aqui com o Lucas. Ele vai contar um pouquinho pra gente, vai falar um pouquinho pra gente sobre essa expansão que a Twitch está fazendo em relação a, não só mais em relação aos gamers, né, específico, mas também um pouco como um todos os criador de arte, né, então ilustradores, desenhistas e tudo mais. Então... É, eu acredito que o, como tudo na nossa plataforma, a gente vai é baseado muito no feedback da nossa comunidade. É, todos os gamers que a gente tinha sempre gostavam muito de coisas criativa, música, pintura, desenho. Então, em 2015 a gente lançou o Twitch Creative é, com o pessoal, com os episódios do Bob Ross, inclusive. E esse ano a gente também abriu uma categoria para IRL, que é o in real life, que é o Blogging. Então basicamente tudo que é de interesse da nossa comunidade a gente está permitindo e trazendo para a nossa plataforma. Tem algum plano para médio e longo prazo, englobar algum outro segmento? Então, eu não posso dar muito spoiler, mas a gente tem vários planos, assim. a gente sempre tá recebendo feedback da nossa comunidade e baseado nos interesses deles, o que faz sentido é a gente vai tentar fazer sim trazer pra Twitch. E a feira, como é que tá sendo? questão de recepção, tem bastante streaming aqui no, no stand e tudo mais? Tá fantástica, essa de longe foi a melhor BGS de todas, acho que tanto pessoalmente como profissionalmente é que eu mais gostei, tá sensacional.